Meu nome é Bárbara Marinelli e eu sou aluna da Universidade Federal de Santa Maria. Ingressei no curso de Música Bacharelado em Percussão em 2016 e desde o ano passado atuo como percussionista da Orquestra Sinfônica de Santa Maria. Também sou educadora musical em uma escola infantil e baterista na igreja da qual faço parte. E o que eu mostrei um pouco foi um pouco do estudo técnico e prático específico para instrumento de caixa clara mas também trabalho um pouco de teclados como marimba, vibrafone, tímpano e muitos outros instrumentos que são estudados no meu curso, que infelizmente agora eu não posso estudar porque não os tenho em casa e porque só temos acesso a ele na universidade. Também gostaria de fazer convite a vocês que permaneçam em suas casas cuidando da sua saúde, cuidando dos seus familiares, esperando esse momento acabar, que nós todos nós estamos esperando, ansiosos por isso. Eu me chamo Clara Mônica tenho 22 anos, e eu sou violoncelista da Orquestra Sinfônica de Santa Maria e acadêmica do curso de bacharelado em violoncelo, sob orientação da professora doutora Angela Ferrari. Eu estudo música desde os oito anos, mais ou menos, só que eu comecei no violão clássico. Só depois, com 17, que eu fui para o violoncelo, e com o 20 eu entrei na, na Universidade Federal de Santa Maria. Agora eu tô aqui em Pelotas, em isolamento social, e aqui eu cursei alguns anos de composição musical na UFPEL. É, eu tô estudando as peças do repertório da orquestra, tô estudando as peças do meu repertório também. E eu vou tocar um trechinho do Vocalize, do Sergei Rachmaninoff. sou Josias Costa, professor, compositor e violista. Toco na Orquestra Sinfônica de Santa Maria desde 2008. Desde 2019, como chefe de naipe das violas. Desde 2008, já participei de inúmeros concertos com a Orquestra Sinfônica de Santa Maria nas mais diversas localidades. Também atuei como professor de música na educação infantil em diversas escolas da cidade. Participei e participo de grupos de casamento como violista e arranjador desde 2008. Atualmente sou professor de viola na Orquestra Jovem e Canto Maestro, onde atuo também como arranjador e compositor.